Vocês não sabem, não a ver. não não não Ah, moleque, barbinha feita, hein? Isso aí. Pessoal, começamos hoje, ó, revestimento das paredes, porque o chão já tá pronto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, galera, ó, chão já tá pronto, tá? Pronto e protegido, tá? Estamos usando, ó, pra proteção desse chão hoje. A gente tá usando isso aqui, ó, o produto novo da Salva brasa ó. Chama manta expandida, cara. É um material bem fofinho né? bem, bem legal de trabalhar, tá vendo, ele é bem macio, tá? E totalmente impermeável. Então, a gente tá fazendo o um alinhamento chão e parede aqui, envelopamento, né? Porque o pessoal chama de envelopamento. Ah, no outro banheiro, pessoal, a gente fez aquela parede, essa parede, depois soltou o chão. Aqui a gente fez diferente. Impermeabilizou primeiro, soltou todo o chão e já começou a pegar o alinhamento ali, ó. Começou a pegar o alimento do chão no nível laser, já saindo do ponto mais baixo, que é o ralo do box, ó. O ralo tá ali, a gente já, já tirou a medida da altura pelo ralo, que é o ponto mais baixo. Agora é só fazer a primeira fiada, subir o restante do banheiro. Daqui a pouco eu mostro para vocês como está ficando, beleza? Pessoal, aqui está usando a mesma técnica do outro banheiro. Estamos é, queimando a parede, passando a argamassa a 15 mm na peça, tá? e usando os negaladores para travar as peças. Como a gente fez o chão primeiro, pessoal, sempre trabalhar no chão protegido, tá? E a gente. Por que, que a gente faz o chão primeiro? Porque aí fica fácil de pegar o alinhamento. Você não perde o alinhamento direito. Então tá só ir ajustando, colocando os calcinhos, nivelando. Show de bola. Dá aquele esqueleto quebrado para mim, irmão? É? Ah, Passa bom, pontada e tá no motor. Tá, vai, vai. Só tira. Perfeito, espaçamento feito. Agora é só deixar a espera no um clipe aqui. Show de bola, vamos partir pra próxima. Fui!